Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Existem pessoas que ficam reclamando que está aumentando os quilos do seu corpo e não sabe como fazer isso. Bom, saiba que o que você precisa realmente é de um treinamento de vídeos aula onde você acessa através de um site, através de um login e senha e acessa as videoaulas que te ensinam passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, independente se for dieta ou exercícios físicos, porque exercícios físicos feitos de maneira correta, você consegue emagrecer. Agora, exercícios físicos feitos de maneira incorreta, você corre o risco de não conseguir emagrecer. E é isso daí que tem que ser evitado, não consegui emagrecer. Eu vou te mostrar um blog onde tem treinamento que é passa passo a passo de como emagrecer.